Iniciou já? Iniciou. Olá. Olá, pessoal. Vladimir, precisa baixar um pouco. Tá muito... Eu não sei se tá alto. Acho bom que tá dia. bom. Vem ver aqui. Ó, uhum. oh, pessoal, tudo bem? O Vladimir Boa noite. tá aqui. Tudo bem, Dá Vladimir? Ótimo, tudo bem, amigo? Boa noite. Boa noite. Uma ótima live para todos. para todos nós, pra todos né? para todos nós aproveitar muito Sim. tudo bem Fátima já está assistindo como faço todas as quartas-feiras aqui na live para conversar com vocês pessoal uh, hoje a minha live vai ser especial e eu vou pedir para você compartilhar tá bom vamos comprar <risos> ainda bem que você está assistindo né Vladimir vamos com compartilhar todos uh, já sabe vamos ajudar muita gente e eu tô lá no YouTube também, vocês vão lá, se inscrevam, aperte o sininho, né, Antônio Lisboa? Também assistindo. Hoje eu atrasei um pouquinho, né, alguns minutos. É que o Vladimir não para de ficar me contando história. Ó, o Gregório também. Ah, não. O Vladimir, quando ele começa a falar, gente... <risos> Vladimir, qual é o tema? Hoje nós vamos falar sobre ó, as, as sinapses... Aqui, as sinapses e os seus efeitos milagrosos sob a frequência da energia fria vibracional curadora. Ah, então tá bom, sobre o olhar né? da energia olhar, fria da energia vibracional fria. curadora. Pois é, bom, para quem não sabe o que, é, o que são sinapses, a sinapses faz parte do nosso contexto neural, né? do nosso cérebro, e, e das informações neurais que nós temos faz parte da neuroplastia né aquela coisa aquela flexibilidade li, aquela ligação neural que nós temos o pr também o pr caetano depois você vai falando os nomes para mim Sim, eu vou falando. tá bom porque senão eu vou interrompendo tá certo. então gente e isso é assim de repente é, é, os dois neurônios, é como se fossem dois neurônios que se ligam numa situação e aquilo acontece. Aquilo dá um, um tchum e um tchan na pessoa e a pessoa tem, sabe? Ela de repente ela lembra, ela faz, ela consegue, ela atua, ela confia, ela acredita nela, né Valéria? E, e ela acredita nela. Isso é a sinapse. E, e sabe, Valéria, a, a sinapse ela tem outra coisa. Ela é luminosa. É, é como se fossem dois fios mesmo né, que entram em, em harmonia naquele momento e eles dão aquele lance de, é, é, de luz na cabeça da pessoa. Porque tudo que nos impede, o que, que é? É o ego, né? Ai, o ego. Ele, ele, ele, ele gruda no subconsciente, né? O ego é terrível, gente. Ele gruda no subconsciente de uma tal forma que não dá. É, que a pessoa, ela não consegue. Ela, ela, ela se perde dela e ela passa a ser os outros. Por quê? Vocês já perceberam que. Olha, vem cá. Vou, o, o Estrela Solar, pode falando, viu, Vladimir? A Miriam Ele Santos. Não aparece aqui Estre pra mim. Ah, não aparece? Não. Estrela Solar também está aí. Valéria de Andrade. Isso. Ah, a Cláudia de Odete também. Então, ah, o que, que é o, o que que é a sinapse? A Márcia Murila, a Cláudia, a Márcia Murila é também. Ó, vão mandando bastante coraçãozinho, que eu gosto, viu? Ah, o que que acontece com ele? Ele tem a informação no nosso subconsciente. O subconsciente, ele, ele é um campo tão abrangente e tão forte é que segura todas as informações. E eu vou te contar, na maioria não são positivas. Tem o Rosier Rai, tem o Francisco Gomes também que está assistindo. Então, todas essas informações ficam contidas no subconsciente e, e essas informações vão nos dando uma vão nos negativando, vão nos deixando cada vez com... Não, não confiando na gente, mas confiando no que o outro vê em relação a nós. No que o outro mostra... Nossa, quantos coraçõezinhos! No que o outro mostra em relação a, a, ao que acontece conosco. né Então, isso... É, é algo muito negativo. Isso é algo muito doloroso. Por quê? Porque você para de, de confiar em você. Você confia no outro. Você acredita no outro. E se o outro disser que você vai dar certo, você acredita. Se o outro disser que você não vai dar certo, você não acredita. Nós deixamos quantas vezes essas Sensações, porque o subconsciente ele conversa por sensações, ele conversa por emoções, ele conversa por todos os aspectos que não são legais, entendeu? Então, se o subconsciente te der uma sensação, uh, vamos supor, você quer conquistar algo, o, veio alguém e falou assim para você, não, você não é capaz de fazer isso, isso não é para você. O subconsciente seu vai, toda vez que você pensar que você quer aquilo, ele vai te deixar dormente. Ele vai te deixar tá no que o outro falou. E você vai falar, será que eu posso? Será? Então, sabe, o cérebro, o seu estado neural, ele fica entumecido, ele não. E você passa. O Jonathan tá aí, tudo bem, Jonathan? Uh, boa noite para você também. <risos> Maga Armin, que bom. <risos> então, a, a, a Cirlei também, Farine da Rocha, Farani. Farani da Rocha, deve ser assim. Então, o seu, o seu cérebro, ele, ele passa a acreditar nessas sensações verbalizadas e tidas como... Uh, mensagem de pensamento mesmo, né? Então ele fala não, desiste. E você começa a entrar no estado de conforto. Você começa a entrar no estado de que não, eu realmente não consigo fazer isso, não aceitação. posso fazer. Aceitação. Que é um conformismo. É mais do que uma aceitação. É, não é aceita, É, é um conformismo. Uhum. É algo fácil. Fala. É algo assim... É algo muito negativo. Então hoje eu quero falar com vocês, mesmo porque eu vou dar a palestra aqui na quarta-feira que vem, dia 20. dia 20, e que eu vou falar sobre tudo isso. Sabe? Um, vou dar um, um, um, um indicativo para isso na roda de cura, porque depois nós podemos é, ampliar esse tema e fazer quatro, de quatro a seis aulas. Um o workshop. workshop uma vez por semana. Até as pessoas absorverem tudo isso, né? Então, eu vou até pedir para elas já se inscreverem. Mas daqui a pouquinho eu falo a respeito disso, né, Silvia? Então, você acaba acreditando na colocação do outro. Você não acredita mais em você. O acreditar, o confiar, o ser você passa a ficar muito distante. Eu vou contar uma história para vocês do que é uma sinal. Presta bem atenção. Lembra aquele texto de Jesus? Que ele fala assim, que ele está falando com a pessoa que tem problema nas pernas, né? Que eles falam, dizem que é o aleijado. E Jesus encontra o aleijado, o aleijado vai de encontro a Jesus. E ele diz assim, Senhor, eu... Não consigo andar. Eu quero andar, mas tá na Bíblia, né? Mas não consigo. E sei que o Senhor faz milagres. Desenvolve esse milagre em mim. Tudo bom, Flor de Lícia? E Jesus diz assim: Olha bem pra Ele e diz assim: Levanta e anda. Levanta-te e anda. Imediatamente, o aleijado se levantou e começou a andar. E aí ele, Senhor, e, e, e tendo aquela coisa, aquela gratidão, aquela coisa assim, Nossa Senhor, né, o, que, o que foi isso? Jesus para e diz assim para ele, eu não te curei. Você se curou, o milagre está em você. Quem fez o milagre, a sinapse. Naquele momento, aquele que era o aleijado, ele precisava de acreditar em alguém. Ele precisava de outra pessoa para mostrar para ele de alguém que todo mundo dizia que era o um médico espiritual. Que era o um médico dos médicos, que era Jesus e ele precisava dessa, dessa confirmação, né, Messi? Boa noite. E ele precisava disso. E Jesus disse para ele, não fui eu, foi você. Eu não fiz nada. Mas quando ele acreditou piamente... Ele confiou pela autoconfiança dele em Jesus. Ele transferiu a confiança dele para Jesus. Ele estava confiando nele. E deu, o start. E deu o start. Deu a sinapse. E a sinapse. Fazer um milagre é a maior realidade que o homem tem. Que é através da sinapse. Pessoas que têm problemas cerebrais. Elas se autocuram, porque elas passam a fazer delas o grande milagreiro. E elas sabem que tem esse poder. Eu tenho uma prima que sofreu uma meningite gravíssima, a meningite bacteriana. Bateriana. Ela ficou quase três meses em coma. Perdeu os sentidos, sabe? Os médicos não entenderam como ela voltou. Gente, ela voltou toda assim, sabe? Um negócio... Te... Sem... Vocês não têm ideia. E eu comecei a trabalhar sem perceber. Ela sabe, ela sabe. Essa parte da sinapse, do cérebro dela. Como? Como? Eliane, conversa com o teu braço, conversa, fala pro teu braço, porque ficava assim, ele vai voltar, fala para ele que você exige, que você quer que ele abra, né, lógico que ela tá fazendo fisioterapia, uma Sim, série de lugar. coisas, mas que, que ele, você vai segurar as coisas porque você dá o comando, e ela começou a fazer, porque ela tem força de... Uma mulher inteligente de repente teve essa meningite Gente, ela tá com os movimentos, só falta a perna Gra Graças isso. a você, você vê né? Você é viu quantas vezes ela me chamou hoje? Sim, sim, sim E ela fala assim, a Armin falou que eu tenho que conversar com a minha perna Agora é assim, a Armin falou que eu tenho... Mas em quem que ela tá acreditando por enquanto? Na Armin e ela tá acreditando na arma, mas por tabela ela tá dando os comandos. Exatamente. Entenderam? Por quê? Porque ela sofreu um problema seríssimo. Ninguém acreditava. Os médicos falam que foi um milagre que aconteceu com ela. E você, Vladimir, você sabe o quanto eu acompanhei essa menina? Sem dúvida, sem dúvida. Essa pessoa. Sem dúvida. E, e ela, sabe? Não, não, não é questão da arma feito. é questão dela ter confiado naquilo que eu falo e que ela acha que eu determino e ela fazendo, ela vai conseguir. Então, eu fui explicando para ela lentamente sobre a sinapse, sobre a neuroplastia, de como os neurônios de como o corpo da gente aceita essas coisas, de ter a gratidão pela meningite. Ah, mas a minha, ela vai ter gratidão pela meningite, vai? Quando aprendizado? Porque... É Exata. Porque eu não sei o que essa meningite foi. Encontrar ela. O que que ela precisava aprender nessa vida para poder mudar, para poder se encontrar? Ter gratidão, ter gratidão pelo que vem de mãos de, de dadas, mãos beijadas, é fácil. Porque não é gratidão. É, sabe, veio. Aí você fala, ai, graças a Deus, eu consegui. Graças ao Vladimir, graças a não sei. Como Jesus falou, não fui eu. Foi você. O dia que você sentir que você não é nada. Se não for com você mesma, você vai ver que a tua gratidão vai ser verdadeira. Ter gratidão com os de fora, que vão te oferecendo facilidades, é fácil. É uma palavra grata, obrigado, sei lá, qualquer coisa. Sim. Eu quero ver você ter gratidão com as dificuldades que você passou. As adversidades. As né? adversidades. E, pessoal, eu vou dizer mais para vocês. Estamos aqui para receber as coisas de mão beijada. Eu já ouvi muita gente falar que, ai, quando vem tudo fácil, a vida flui, que é uma beleza, e essas pessoas se danificaram. Se danificaram com o passar do tempo. Sabe por quê? Porque elas não conseguiram, no momento que elas mais precisavam, abrir aqui, ó. O peito. Abrir o timo. Abrir essa sensação de dizer, eu confio. Eu confio. A maior autoestima que você pode ter é se amar. Sim. Sabe? Eu, eu, às vezes, converso com quem eu estou atendendo pessoas. Eu vejo assim. Estou sofrendo tanto por aquela pessoa que está me largando. Aquela pessoa que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu digo assim, chore tudo que você tem que chorar. Chore tudo. Tudo. E diga por que eu tenho que passar por isso. Se revolte. Não segure dentro de você. Viva esse momento intensamente. Mas li, viva esse momento de uma forma consciente. Consciente e diga para você. Gratidão pela vida me ensinar que ninguém é de ninguém. A Flordilis dizendo que é gratidão a super... Gratidão. A superação. A superação. A pessoa superou e surpreendeu a ela mesma. É verdade. Quando o outro que ela tanto acreditava a outra pessoa, seja em que for, em qualquer coisa a decepcionou. Por que que a decepcionou? Porque ela se viu totalmente presa àquela ficção. Porque a outra pessoa é uma ficção para ela. Você, Vladimir, você tá colaborando muito. Você me ajuda, você vem toda semana. É, é, é, é, é assim, uma delícia estar com você. Aqui. E para mim também. É, pra mim é uma grande escola. É muito bom. É. Mas, se você não estivesse, eu deixaria de fazer os vídeos? Claro que não. Eu faria. Lógico que você... Vem, você me dá essa força, eu dou outra força para você. É uma troca, mas Sim. você não é o um agente dos meus vídeos. Não, você não é a agente do que eu estou fazendo. Sem dúvida nenhuma. Isso eu posso falar com clareza. Claro. Se eu não confiar em mim, eu falar, eu passar isso, eu, eu sentir isso e vivenciar, como que eu posso dar isso para o outro? Nunca faria você veja bem, muitas vezes a, a Flor de está falando o que é aí? que eu nem estou enxergando direito gratidão à superação Não, a evolução que temos hoje Ah, agora sim é, a evolução nos... que temos hoje nos libertou das crenças limitantes nos ensinando a ser nossos próprios é isso mesmo mas olha Flor de Lys, são poucos e a internet veio para nos ah. aproximar de grandes mestres a Armin e outros e vários é. outros a Claudete também. É isso mesmo. A internet veio pra isso, mas tome cuidado. Tome cuidado, tá? Porque uma coisa é uma pessoa passar pra você. O que ela vivencia. Outra coisa é, é ler e para pra uma escola aprender. E passar. Você precisa sentir aqui, ó, na pele. Se você não sentir isso na pele, viu, Mia? meia a pró. Você não sai do sufoco, você não sai da disponibilidade da vontade e do e, e, e, e, e do, do, do da, da, da dependência do outro. Aí você diz assim, mas eu não dependo de ninguém. Eu sou eu sou eu sou independente, né, Inês Pereira, Rosana Sievers. Como é que é? Simone Carlos Carvalho. Então, é, você diz assim: eu não sou independente, não. Ok, deixa a outra pessoa sair. Você pensa que é. Isso é conhecimento, é, é ter vindo através do outro. Outra coisa é a vida te proporcionar. Esses momentos difíceis para você viver. Aí é a superação. Mas o que, que é a superação? É, é, é a neurolinguística? De jeito nenhum a superação é a vivência. É olhar para frente e falar o buraco tá lá. Se resignar, entender o buraco. Eu não sou a favor da resignação. resignação. Tá. Eu sou a favor... Do enfrentamento. Do enfrentamento. Tá. Naquele momento, a resignação é uma falsa aceitação. Entendi. Entendi. Entendeu? Sim. Quando parece Sim. que você não tem saída, então você se resigna, mas dentro de você a amargura continua. Dentro de você a angústia continua. Boa noite, amor. <risos> Então, gente, boa noite, Armin. E mais esta noite, tu. Ai, ah, eu não tô enxergando direito. Tu é nos brindando com os teus conhecimentos. Claudete, ele tá tudo. É isso aí, beijo. Anoeli Z. Guimarães. Então, gente, eu não vou me resignar. Eu tô vendo o buraco lá. Eu tô vendo, eu de repente, eu tô olhando a minha volta, eu não enxergo mais ninguém. Eu quero ver a quem. A quem eu posso ver naquele momento a não ser a mim mesma. E aí eu digo para mim o quê? Gratidão. Porque o buraco está lá. Eu tô aqui, mas não é para aquele caminho que eu vou. Ali eu vejo um portal. É pro portal que eu caminho. Eu tenho as minhas pernas momento de sinapse Sim. esse é o momento de lucidez e a partir dali quando eu chego lá eu sei que eu conquistei e desse momento em diante eu me amo eu sei que eu sou a única pessoa que vai me salvar eu sou o único elemento que vai conquistar Jesus disse eu não fiz nada a tua fé em mim te salvou. Mas a, a fé da pessoa é uma coisa externa. Jesus era externo. Mas internamente quem foi? A autoconfiança. Sim. Ele teve que transferir a confiança dele para alguém. Assim como o cego que enxergou. O nosso corpo é perfeito. O nosso corpo é perfeitíssimo. Nós moldamos ele de acordo com os nossos pensamentos que vem dos outros, que vem daquele outro que fala assim, olha, nossa, você tem um corpo lindo, mas você precisa fazer um exercício para engrossar as pernas. Nossa, você tem um corpo tão bonito, mas ajeita essa tua sobrancelha um pouco. Ah, teu corpo, eu até concordo com uma coisa, sabe? Rita de Cássia. Eu concordo com uma coisa. A, a vaidade, ou você se ver bem por fora, muito, você se sentir mais confiante. Ajuda muito. Sabe? De repente, eu... Olha, eu tô aqui, tô vendo meu cabelo. Tá meio esquisito, mas tô vendo. Né? Uh, você sabe que eu não tenho vaidade, né? Mas dá um empoderamento, né? Dá é um empoderamento, é. é. Mas... É importante que o outro veja a gente bem? É importante. Sim. Mas Sim. o mais importante é você agradecer, seja no corpo que for que você veio, por estar, por possuir essa oportunidade, eu estou falando daqui, do laríngeo, gente, aqui dentro, a oportunidade que a vida me deu de poder, sabe, trazer a minha alma, o meu eu, o meu ser superior à tona. Porque não existe pra mim um santo maior que eu. Um santo maior que mim, né? sim mim mesma mim mesmo não existe para você também ha, a ha, ha, língua não tem osso só no é. só não dá bolas é, é, é muito fácil fazer isso viu flor de lice ha, ha, ha, eu não dou bola mas vai pensar lá dentro dentro de você como está será que você não dá bola mesmo sabe que eu percebi flor de Lis. E para todos que estão aí, sabe uma coisa que eu percebi? Eu percebi o seguinte: a pessoa quando ela não dá bola mesmo, ninguém faz nada para ela. A própria energia dela blinda blinda ela de tal forma que o outro não consegue. Não consegue. Não consegue. O máximo que aquela outra pessoa que quer fazer maldade para ela ou falar ou ter a língua ruim, ela parece que, que recebe aquele magnetismo, aquele ímã, olha o imã, olha o que, é. que eu tô. O imã repelente sim, sim, sim. e a pessoa bate no lugar e volta. Não consegue. E ou a pessoa tem a ficha caída, entendeu? Cai a ficha da pessoa pessoas, elas defamam as outras sem saber o que estão fazendo. E quando você defama alguém, é porque a defamação está dentro de você. Em si e se a, de, se a defamação estiver dentro de, de si mesmo, dentro da, da própria pessoa, porque para que julgar, né? Claro. Mas todo mundo julga lá dentro. Ah, vamos combinar que o julgamento <risos> é o princípio, né? Ela não fala. Ela simplesmente não fala. Mas lá dentro ela está tá julgando. julgando. Então, a pessoa que defama a outra é porque, uma, ela quer agradar aquele grupo que quer ouvir aquilo. Duas, ela não sabe o que ela está arriscando na vida dela. O que está para ela? Você veja bem, você me contou um fato agora há pouco. Sim. Do que ocorreu. A pessoa, se ela soubesse lidar com isso, ela teria ganho. Rapidamente. Você iria dizer, olha, ah, eu não quero ter problema. Toma, vai. É uma merreca, pra mim isso não é nada. O que, o que a pessoa fez? Enfrentou. Inventou. Inventou. E ela sabe que vai perder. Sim. Então, agora ela vai conquistar o que ela pediu. Você entendeu? Você entendi. tá blindado. Entendi, entendi. Quem tá exposto é a pessoa, quem tá exposto é a pessoa. Chega um momento, gente, uh, que a vida a vida devolve ao mal intencionado a própria intenção. Isso também é uma sinapse. É uma sinapse. Vocês imaginem uma sinapse em alguém que faz maldade? de alguém que é um psicopata. Imagine a sinapse. É terrível, né? Não vai tolerar. Então, ela precisa se mascarar de cada uma daquelas pessoas que ela marca que ela precisa acabar com a pessoa para ela ser a pessoa. Então, ela é fria. Ela não tem... Eu não sei o que a Floriris escreveu aqui sobre o marido que é, faleceu. O marido faleceu. Ela sofreu vários julgamentos Sim. pela diferença de idade, mas só que ela nunca deu bolas. Ah, tá. E ela foi feliz. Certo. Ela é feliz. A auxiliadora também está, Patrícia Rodrigues. A, a diferença de idade, eu não sei se é mais para ela ou se era mais para o marido. É. Né? Mas independente disso, as pessoas julgam Julham. mesmo. Uh, ainda bem que ela superou e não deu bola para isso. Mas um pouquinho ela deu. Ah, sim. Um pouquinho ela deu. Tanto é que ela falou que não deu bola para isso. Ela está afirmando algo, né? Mexer um pouco com ela. Mas nós somos humanos. Nós temos que também aceitar que nós temos uma questão de ego, né? Sabe? Faz parte. Faz... O ego faz parte. Nós... O que nós precisamos fazer, né, Ralph de Souza? Nós precisamos saber utilizar o ego. Porque matar o ego é matar a gente. Nós estamos aqui. Então, o ego, muitas vezes, é uma forma até de você... Eu não digo de usar como autodefesa... Porque a pessoa se defender, ela sai totalmente dela. A pessoa que fica na defensiva, ela não vai para o ataque. E a pessoa que vai para o ataque também, ela muitas vezes vai de uma forma impulsiva e não é aquilo. Então, não precisa nem de ataque e nem de defesa. Você precisa confiar. Confiança. Mas, o que, que acontece? Às vezes a pessoa... Ela, para se defender, ela deixa de fazer algo. Ela deixa de estar em momentos bons com alguém. Eu era, mesmo, eu era mais nova que ele. Fomos felizes juntos. É a flor de lice. Uh, sim, mexia. Mas é sete... Uh, não absorvia, seguia em frente. Ela deve ter posto, mas eu não absorvia... É. A minha, seguir, minha conexão ah, caiu aqui. É, e seguir em frente. Porque, é, lógico, quando a pessoa está bem, é feliz com a outra pessoa, ela é feliz com ela, né? E, e, ela, e, e ela encontra essa, essa integração, essa, como é que se diz? Conexão. Uma conexão com a outra... A força que ela vai ter dentro dela, de, de fazer com que ela encare isso, daquele, daquela blindagem para fora, é muito mais fácil. né Mas você precisa sentir um pouco na pele para poder limpar. Se tua pele estiver suja e você deixá-la suja, ela vai criar mais sujeira e vai virar um cascão. Agora, tua pele tá suja, por mais que seja dolorido tirar aquela, aquela marca faça. E só você pode saber do que você vai sentir. E quando você vê que você conseguiu limpar, é a diferença. Então, as pessoas que se defendem muito, são pessoas muito fracas. Não, não necessariamente fracas, mas são pessoas que... Elas vivem, elas foram muito atacadas e não souberam lidar com esses ataques. E não souberam lidar com essa situação. E acreditaram só nos ataques. Então, ela fica na defensiva, né? O tempo todo. O tempo todo. E aquilo não sai da cabeça. Por exemplo, a pessoa, ela, os fatos se repetem. Por que que os fatos se repetem? Porque ela repete a mesma história sempre. O mesmo padrão. O mesmo padrão. Ela não conseguiu sair. Tá dando a sinapse? Dá. Às vezes assim, dá a sinapse e fala, ó, oh, chega, frente, embora sai desse buraco, vai lá pro portal. chegar no meio do caminho. Volta. Ela volta. Agora, a pessoa que re, quer realmente sair daquilo... Ela não precisa uh, trabalhar isso, trabalhar aquilo. Ela precisa confiar. Ela precisa ter autoconfiança e a fé de que a santidade é dela para com ela. Sim. Eu não vou ser uma santa para você nem um santo para mim. Isso não existe. O que existe é você fazer os seus próprios milagres e são as sinapses. Quando esses neurônios eles estão todos conectados, isso é direto, é direto, é a intuição falando para você. É eu é acreditar, é a cura, é a verdade. Nós viemos perfeito, gente. O, o, o padrão de beleza é, é aquele padrão, mas porque alguém um dia colocou aquilo como um padrão? Quem disse para vocês? Que Jesus era loiro de olho azul, vivendo no meio do deserto? Fala sério, gente. Onde ele cortava os cabelos? <risos> sabe? Eles cortavam com facão. Pelo amor de Deus, pessoal. Jesus era um tipo negroide. A pele, sabe? Como é que é a criativa, o nome? O nome? de que o sol vai escurecendo, a pele, ah, que tem mais... Ah, esqueci. Melanina. Nome. Melanina. Sabe, vai criando essas melanina a pele vai escurecendo. Não, não tem essas. Ah, mas ele era judeu. Todo judeu devia ser daquela cor naquela época, né? Sei lá o que que era. Mas, gente, no meio do deserto. Pensa bem. Como é que andava de burca, né? É, andava de burca. burca. É, os, os beduínos, é. né? E já tinham beduínos na Sem época. Dúvida. Então, é isso aí. A Fátima tá aí também. Então, o um negócio é esse. Você quer ter gratidão? Tem gratidão por você, mas para ter gratidão por você, você precisa encarar o pior momento da sua vida. E ter gratidão por aquelas pessoas que um dia te julgaram. Ter gratidão por aquelas pessoas que um dia chegaram para você e falaram ah, Você, você não vai crescer nunca. Você, você não tem potencial para aprender isso. Ou eu quero que você seja isso. Eu quero, ó, tô te oferecendo isso, isso, isso gratidão. Isso é querer acabar com a pessoa, ou querer provar para a pessoa que ela é boa de... demais. Você sabe? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Os pais, eles são muito importantes na nossa vida, lógico, né? No... Nós crescemos com eles, sejam, adot... sejam pais ad... biológicos, biológicos não, ou não. adotivos, né? Não importa. Mas você cresceu ouvindo eles. Então, a, a voz deles é muito importante. Sim. Ou vai ter aquele pai que te compara com outro filho. Acha que você é menos, outro é mais. Ele não vai falar que você é menos, ele vai falar que outro é mais. Com o vizinho, com aquele primo, com aquela prima. Ou fala que você é o maior você né? sortou, você é isso, é isso, é, esse, é esse, pá, pum. Tu, qualquer uma das situações vai te tirar do trilho. E você vai usar o do outro. Você vai viajar no vagão do outro. Você não vai crescer. Você não vai sentir a força da terra. Sabe, igual uma pessoa chegar para você e perguntar assim... O que é? O que é, é? Alguma coisa assim, comum, né? Uma palavra comum, uma situação... Por exemplo, perguntar o que é uma egrégora. Tudo bem. Mas perguntar o que é uma forma-pensamento. Que está naquele local, naquele estabelecimento. Sim a pessoa sabe ela tá tão retroativa mas ela acha que ela tem um poder que ela conquistou tudo ela não conquistou nada ela quer atrair todo mundo para ela para ela estar no centro porque ela precisa provar que ela tem o um potencial para isso então essa pessoa está sobrecarregada de tudo. Ela está sobrecarregada até daquelas pessoas que ela colocou na dependência dela. A mesma coisa quando ela vai depender de alguém. Então, também não é caso para dizer ai, gratidão a mãe. Não, gratidão pela tua mãe, pelo teu pai, por eles te porem nessa vida. Pronto. Ponto. O restante é tudo que você gratidão por tudo e por aquela pessoa. Vladimir, se você me puxar o tapete, ele vai fazer isso, hein? Claro que não. Ou se eu puxar o teu tapete, também não vai fazer. Não. Eu vou ter gratidão <risos> por você. Vou falar, você pensou que me deu uma voadora, mas você não deu. Você me ensinou a cair de pé. Deu oportunidade de aprender. A aprender. A uma situação é. difícil. Então, Gratidão, viu? Gratidão, viu? Gratidão. Não sabe nem o que tá falando. Gratidão é a doação do que temos, temos de melhor. melhor. Exatamente. E quem faz essa doação? A gente. Nós mesmos. Nós nos doamos isso. Sabe quando nós nos doamos isso? Quando o outro chega e fala assim, você é uma negação. E você diz, aham. Uh -huh. Eu vou provar para eu... mim e para você que eu não sou. Não, não precisa provar para ninguém, provar. porque ela já sabe quem é. não é. Ela não precisa provar, porque quando você tenta justificar o querer mostrar mostrar pro outro, é aí você tá prestando conta pro outro. É. Você vai você vai fazer, Hã? sabe aquela coisa, mas de coração. Fazer o um rã da boca para fora não. Não tem. É de coração. Então, isso é autodoação. Então, autodoação é eu fazer os meus milagres. Como Jesus falava, que o Pai é um. Se o Pai é um, é a unidade. E se ele é unidade, nós somos o quê? Ele em ação. E essa ação depende unicamente De nós. Você acha que Deus, como a maioria vê, vai, ó, você vai para o céu, você vai para o inferno, aquela criança veio assim? Não. Aquela criança veio assim porque ela escolheu. Aquela criança, sabe? Nós não podemos ficar julgando a, a condição que a outra veio. Nós precisamos respeitar como ela veio. Isso. E colaborar para que ela, Interaja com ela até onde ela puder. Porque a limitação foi ela que colocou. Nós somos Deus em ação. Nós somos, é coisa da alma mesmo. E a alma é divina. Sabe, Deus pode ser na ação do outro um paraplégico. Aquele que se levantou e andou. Um paraplégico que... Os neurônios dele não na... sentados e quer, mas a confiança no outro fez ele levantar e andar. E ele não percebeu que foi ele. O outro ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque até a ressurreição é verdadeira. E quando você diz, Lázaro levantou e ressuscitou dos mortos, isso quer dizer o quê? Eu vejo um morador de rua no chão, eu chamo Jesus para resgatá-lo. Eu ressuscitar, então isso prova o quê? Que nossa alma ressuscita, que nosso espírito ressuscita. Se renova cada dia, Nós né? somos Deus em ação. Arme de Então, gente, isso eu falo há muitos anos. Linda frase. É, isso eu já falo. Hoje ou de ontem que eu Sim. estou falando Já ouvi outras pessoas falarem Depois de mim Mas eu toda a vida falei Nós somos Deus em ação, em ação. E a ação de Deus São os anjos em nós Sim Entendeu? Porque Sabe? O anjo ele não escolhe Você ou a mim Ele é A ação Ele é nós somos a ação de Deus e Ele é Deus em ação. Deus em ação. Então, é tudo... É, é uma coisa inteira. É conectado. É, é né? tudo conectado. Então, gente, quando nós despertamos verdadeiramente... Quando nós realmente queremos encontrar, nós paramos de buscar. Porque quando eu busco, eu vou, eu vou procurar o Vladimir. Eu vou procurar o Isaías. Eu vou procurar... Ou eu vou procurar, seja quem for, né? Eu não vou procurar a mim, a mim eu vou encontrar. Então, quando eu encontrar, eu vou parar de buscar. Porque eu buscar é, é querer o outro acendendo o farol para você. Quando você encontra, a luz já é o seu destaque. E ela é de dentro para fora. De fora para dentro É isso aí, pessoal Quarta-feira de... É um feriado aqui em São Paulo isso. Eu vou dar Um workshop, uma vivência Que é a roda de cura E essa, de... essa roda de cura Ela vai trabalhar Esqueci o tema É, é Sobre a prosperidade né? Em todos os aspectos é você ser próspero para você mesmo. Pela lei da gratidão. Tem aí o tema, Vladimir? Procura. É, tá por aí. Então, mas não precisa. Nós precisamos ser a prosperidade, a abundância de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós precisamos e que nós viemos buscar. Conquistar a prosperidade. É, que nós viemos, desculpa, eu falei buscar, ó que nós viemos conquistar, conquistar a prosperidade através da regeneração celular. Exatamente, a regeneração celular pela gratidão, isso é o que? É Deus em ação em, ação. em nós, e é a ação de Deus, são os anjos, são os anjos que Deus. já se conectam conosco, e nesse momento você vai descobrir você é o um grande milagre da tua vida Eu sou o grande milagre da minha vida A partir do momento em que a minha fé Ela é inteira em mim A minha fé é a minha conquista É o meu encontro É a minha confiança Aí acontece Os meus neurônios começam a sinapses As sinapses E começam a se integrarem E começam a, sabe... Elas têm aquela plasticidade, a plasticidade da cura, que é de onde vem a energia fria vibracional curadora. Então, você quer saber mais sobre é, as minhas consultas? Liga para mim, vem fazer um tratamento comigo. Primeiro, vem para consulta. Você gostou da consulta? Aí nós vamos para o tratamento. Entendeu, gente? Aproveite e compartilhe o vídeo, tá? Eu, daqui a pouco já vai estar no YouTube também. É, fale para os seus amigos, divulgue bastante. Muita gente Armin, porque eu comecei a conhecer a Armin a partir da minha auto-iniciação. E a minha auto-iniciação se deu há 35 anos atrás. E eu vou dizer para você, eu passei a conhecer essa pessoa sou eu. Esse ser há 35 anos atrás, não. Eu fui preparada. E hoje eu posso dizer de uns 10 anos para cá, tenho muito ainda a aprender, a encontrar e a saber quem sou. Mas esse pouco que eu deixo fluir acontecer, o Vladimir está aí, todas as pessoas que me conhecem, Gente, ah, tem a Fátima também que está aí. Eu pego um papel para ler? Nada. Eu não pego nada. Eu sento aqui, ainda o Vladimir contando a história dele, o outro tocando a campainha, o outro falando isso. Eu sento aqui, eu me abro. Eu vou para a rádio, eu me abro. Eu começo um curso, eu me abro. E eu tenho confiança. Porque a confiança é o meu ser e é a minha alma. E é as sinapses que vão me dando, o canal que eu tenho aberto com o divino e a divindade em mim. Me faz acionar Deus e a é conversar com você. Mas antes encontrar em mim. E é isso que você vai aprender. Você quer aprender? Para de buscar. Aprender é através do quê? Dos exercícios. É através de você se autoconsiderar você, saber de você. Então, podem ligar, eu atendo à distância, pessoas, eu atendo até fora do Brasil, o pessoal liga por telefone, atendo, né, pelos vídeos aí, a gente conversa, atendimento online. São seis sessões, uma vez por semana, por uma hora, só que antes você vai fazer a consulta, a consulta leva por volta de duas horas. E pessoal, eu vou dar o telefone, você liga para saber mais. Ah, não deixem de vir na roda de cura, tá bom? No dia 20. Em seguida, nós vamos dar vários outros grupos. Vamos fazer, formar, assim, ah, esse tipo de trabalho, de interação. E parar para reflexão. Eu não sou... Eu acho que a meditação é uma coisa muito legal. Eu acho que, né? Acho que é uma palavra linda. Não tem nada a ver, né, Sônia Brandão? É a meditação, mas é meditar, já tendo o seu pensamento, o seu ser e a sua mente em alfa. A alfa é, ela é tão importante que ela é a ausência da angústia. Ela é o descanso interior e a ação exterior. É a paz interior para agir e a conquistar. Tudo que é necessário para você. Isso é evolução. Agradeço aos meus amigos pleiadianos. Agradeço a todos os seres, ao meu mestre Moria. Aí o pessoal fala, você é religiosa? Eu sou ciência. Sabe por quê? Deus em mim é ciência. Eu quero ver o cientista ser cientista sem Deus. Gente, tudo que está aí é ciência. né Luciana Cadur... Ah, é. A Luciana é uma pessoa muito legal também, ela tem aqui um, um quilo, muito legal, muito bom. Então, gente, é, é, é Deus se manifestando em nós. Deus é ciência. Gente, espiritualidade é ciência. A prova está. Ele ressuscita. Ele ressuscitou dos mortos, é uma forma simbólica de mostrar que nós morremos na carne, mas não morremos na que alma, no espírito. no espírito, o nosso espírito é eterno, então levanta-te e, e anda, faça por você, a santificação é interior, a humildade é exterior, porque ela já vem do interior para fora. fora. Não seja santo para o outro, porque você não é santo, não. Eu, nem eu, nem ninguém. Mas para mim, eu sou. Eu conquisto os meus milagres. Né, Flor de Lis? Eu vi esse ser. Nunca, eu vi esse ser. Nunca esqueci. E não esqueça. Lembra-se sempre, lembra de... Você vê se você lembra sempre dele. Com muito carinho, porque ele veio te ensinar algo. Ele veio te ensinar, Flor Delis, a ser você mesmo. Posso ele... te lembrar? Lembra. Dia 20 às 14 horas, até às 18, aqui no 18 e consultório. 18 h 30. Ah, é, então, 30. dia 20, das 14 às 18 h 30 aqui. Você quer saber mais? Ah, eu vou dar também um curso. Vai ser uma prática. A prática... Vai ser assim, eu vou fazer um módulo, vai ser breve, da energia fria vibracional, primeiro... Em dois dias. Em dois dias. É, só que vai ser uma maneira prática para a pessoa conhecer, fazer e trabalhar para ela e para a família. Viu Andréia? Oi Andréia, tudo bom com você? Ah, ela trabalhar para ela. E para a família, entendi. com a energia fria e, e a radiestesia. Depois, a pessoa pode fazer o módulo 2, que aí é específico para atendimento. atendimentos, para tudo. Né? Então, vou, também vou fazer, uh, toda essa agenda vai estar no meu site, mas a princípio, dia 20 aqui comigo. Tá bom, gente? Eu convido, olá, tudo bom, Andréia comigo? Está tudo bem. Boa noite para você. Ela nem perguntou, eu já estou respondendo, mas dá para ver que eu estou bem, né? É isso aí, pessoal. O número do, do meu consultório. Eu tenho o telefone fixo, mas eu não consegui ainda pôr a secretária nele, né? Então a pessoa liga. Se me pegar aqui, tudo bem. E se eu estiver atendendo, eu não atendo o telefone. Sim. Eu prefiro que, ligue, que mande zap pelo meu celular, que é o melhor de todos. Sandra Vasconcelos também está assistindo. Então, o número do meu celular, né, para você entrar em contato por telefone ou por WhatsApp, é o 99675-5250. Como eu tô em São Paulo, é, código diário é 11, tô aqui na capital, 99675-5250. Eu fixo. Né? É o 29508343. 29508343. E o meu, o meu Face é Armende Gourmandian. O ah, meu Instagram também. E é o canal do YouTube. E o canal do YouTube. É tudo Armende Às vezes tem um arroba na frente, mas é, é, eu não sei. <risos> mas é tudo Armenda Gourmet Vocês vão lá, vocês assistam, vocês vão ver. Como é magnífico, gente, vejam um pouco. Oi Albino, que saudade de você. Albino, um grande mestre também, né? Ele ele tem um centro aqui perto. É, é, nossa, ele é divino também. Maravilhoso, Albino. Um beijo grande para você. Ele foi colega da Rádio Mundial durante oh, é muito tempo bom. e de colega passou a ser amigo, né? Que ótimo. Um grande espiritualista. Então, gente, um beijo para você, manda um beijo para o Luiz também. É assim, vamos. Quando vai ter esses cursos online? online vamos preparar em breve, viu? Estamos uh, já organizando, porque não é fácil. Não. Tem que estruturar a plataforma, uh, fazer tudo bonitinho. Vamos fazer. Mas, por enquanto, vem aqui, vai, pessoal. E quando tiver muita gente, já tem um lugar para atender. Lá na Santa Cecília, a pessoa sai do metrô e já cai no lugar, e entendeu? cai direto. Cai, dá dois passos e já entrou. E, é, e tem aquela telona. Tem tudo lá. Sim. É um lugar super legal, muito gostoso. Então, quando passa de 15 pessoas, Vai esse espaço. nós vamos para esse espaço. Legal. E em breve, estamos estruturando essa plataforma Tá, Sandra Vasconcelos. Estou com muita dor nas costas. A senhora teria como enviar energia fria para mim? Gratidão. Sandra, posso enviar, mas não vou continuar aqui. Estou né? enviando. Já o Vladimir também está. É Sandra Vasconcelos o nome dela. Ela mora em Santos, mas você pode fazer por telefone. Né? Você pode fazer online, uma consulta online. Mas já estamos enviando. Vê se você está sentindo. Vladimir também está enviando. Vou fazer um pouquinho de radiestesia, né? E aí, Sandra? Mandar, já tínhamos separado, mas tudo bem. A pedidos. É a Sandra Vasconcelos. Tá benzendo ela. O Pedro tá fazendo o sinal da cruz. Que tudo, Armin. Quero muito fazer online. Vamos fazer! Entre em contato comigo, eu dou todo direitinho, né? A caminhada. Gente, vocês vão gostar muito. Vamos fazer os cursos online em breve. <risos> Vamos estruturar. Olha, gente, não tá fácil, viu? Elaine Monteiro também. Gente, depois eu quero apresentar meus alunos para vocês, que hoje não são mais meus alunos. Eles são meus amigos de... De fé, de confiança e da energia fria com a radiestesia. Vocês não têm ideia do que esse menino aqui, todos os outros, viu? Que estiveram aqui fazendo o curso, o que eles são como facilitadores hoje? Sim. Diz que facilitador é quem dá o curso. Não, só eu posso iniciar. Você Mas é, só... a, é a mestre. Né? Ah, eu sou a a gente facilita. Na... Isso, na... É uma ferramenta... Na, é... No emanar energia e fazer o trabalho, é. né? Então, já estão trabalhando nisso. São muito bons. Carlos Ribeiro Macedo também está assistindo. Cansei. Como é que você está? Ainda dói muito? Daqui a pouco passa, tá, Sandra? Ah, agora virou anti-horário. Vai começar a melhorar agora. O senhor também? Já está no anti-horário desde que Ah, é? Então, vamos ver, gente. Vamos ver só mais um pouquinho. A Sandra não estou conseguindo enxergar direito. Deu uma melhoradinha, Sandra. Aqui ó, vou fazer aqui. Tá na parte baixa da coluna dela. Tá quase lombar. que na lombar. É isso? Tá na lombar, Sandra. É. Flor, que legal que você tem uma pessoa aí pra te ajudar. E que, nossa, tenho várias, mas esse e o Rafael, eles são muito importantes. Gente, eles estão me ajudando em tudo, porque eu sozinha. Agora nessa hora eu vou falar. hã? Tem. É o Robinson, Meu o Robinson, Deus. o Matheus, mas o Robinson também. É ele que lança os vídeos. São pessoas muito legais que estão me ajudando. Tá bom? Já estou me aquecendo aqui, é mesmo? Que bom, Andréia também, impressionante, né? E é mesmo, é bem impressionante, mas eu não me impressiono, porque faz parte, gente. A Gislaine também, Gislaine, está aí assistindo. Bom, eu não vou mais esperar pela resposta da pessoa, né? Já vou desligar. Ah, tenho cinco cirurgias, seis parafusos, quatro hastes na lombar. É na lombar mesmo é na que lombar. apareceu. É, gratidão, tá aliviando. Gratidão, que bom. Gratidão. Mas não é pelo que eu fiz, é pelo que você acreditou e você confiou que ia receber, tá bom? faça, confia em você. Qualquer coisa estamos à disposição. 9, 9 5250. Gente, se inscrevam, pelo amor de Deus. Que eu já tô com mais que 12 pessoas. Se vier mais três ou quatro, eu vou mudar de endereço, vou lá para Santa Cecília. Tá bom? E vão acompanhando a nossa agenda, tá bom, gente? Muito obrigada, gratidão a todos. Vladimir. Boa noite. Boa noite. Que a ação divina seja em cada um de nós. E que Deus seja em nós na ação. Deus não existiria. Ele nos colocou para que ele exista. Então vamos prezar a isso, tá bom? Vamos dar valor a isso. Deus não quer perfeição. Ah, foi bom que ela escreveu a palavra perfeito. eu me lembrei. Deus não quer perfeição. Deus quer confiança, integridade, responsabilidade, amor. É isso que Ele quer. É isso que nós queremos e é isso que nós somos. Que assim seja, para todos sempre, na paz, luz e harmonia. Concluir. A toda a equipe, gratidão, Sandra Vasconcelos. Nossa, que legal, né?